Pergunte ao Triple A de hoje, eu vou falar sobre carro elétrico. Bruno Laurentiz mandou uma pergunta sobre qual marca vai chegar primeiro no Brasil, se a Tesla vai ser pioneira e quando nós podemos esperar carro elétrico pelas ruas aqui no Brasil. Bruno, excepcional pergunta, então vamos lá. Eu não acredito que a Tesla vai ser a pioneira em grande escala, já tem alguns Teslas rodando por aqui, claro que são pouquíssimas unidades e pessoas que fizeram importação direta em lugares muito específicos, mas por que eu acredito que a Tesla vai ter alguma dificuldade? Eles estão tendo dificuldade para entregar as unidades nos Estados Unidos, então imagina que tem uma fila de espera gigantesca e eles ainda não entraram nem no mercado europeu com uma grande presença. O que eu acredito que vai acontecer no mercado do carro elétrico é que as empresas que estão mais à frente em tecnologia vão ter que criar uma grande aliança, uma grande parceria com as empresas que já têm fábricas estabelecidas nesses lugares. Então, por isso que eu acredito muito nisso que está acontecendo com a AGM parcerizando com algumas empresas de tecnologia, comprando algumas startups, a Fiat também, a Fiat Chrysler, parcerizou com o Google para poder fazer a fabricação dos, dos carros que são da Waymo. Então acredito muito nesse modelo. Empresas que é, largaram na frente na tecnologia de direção autônoma, de carro elétrico, de toda essa nova fronteira da, da locomoção, e eles vão ter que conectar isso com os desafios de ter um parque fabril. O que essas empresas como a Tesla descobriram, a Tesla tentou é, colocar uma série de robôs nas suas fábricas para ganhar escala rapidamente e deu tudo errado. Então quer dizer, o depósito de mais de 100 anos de fabricar milhões de unidades pelo mundo afora ainda continua sendo uma coisa fundamental. Então por isso que eu acredito, a Tesla não vai ganhar esse know-how de uma hora para outra e essa é a grande força dos fabricantes tradicionais. Em termos de marca, eles têm a vantagem de serem marcas já conhecidas do público brasileiro, que é mais conservador, então perceba a dificuldade dos fabricantes chineses de conseguir uma presença relevante. Os coreanos levaram mais de 25 anos para conseguir ter um market share interessante, os chineses vieram aqui com garantia estendida, com mais de 5 anos de garantia e ainda patinam apesar dos baixos preços. Então, o que, que eu acredito? De um lado, o brasileiro gosta de marcas conhecidas. Agora, se isso vai perdurar no ciclo dos carros elétricos, eu acho que o desafio vai ser um pouquinho maior, porque de um lado vai ter essa conexão com marcas já estabelecidas, de outro lado, nenhum desses fabricantes tradicionais conseguiu se postar de forma crível para o público como inovador, como criador de tecnologia de carro elétrico. Por isso que no imaginário das pessoas a Tesla é a marca de carro elétrico, justamente por ela não ter feito carro a combustão antes. Então vai ser um grande desafio de marketing, de comunicação. Algumas marcas estão conseguindo se posicionar bem nos dois mundos, assim como a Volvo se posiciona muito bem com toda a tecnologia de direção autônoma, é conhecida como uma marca mais inovadora, apesar de ter todo esse background tradicional. Então, dito isso, não acredito que Tesla vai ganhar é, uma proporção grande, acho que os fabricantes tradicionais vão ter um grande desafio e o que se fala na análise do mercado automobilístico é que de mais de 50 marcas que têm uma proporção importante no mundo hoje, provavelmente vão sobreviver menos de 10. Então, das marcas que nós conhecemos hoje, na era dos carros elétricos, a dúvida é quem vai sobrar. Agora, para fechar, em quanto tempo isso vai acontecer no Brasil? Muito difícil de dizer o Brasil. Nós temos inúmeros países dentro desse nosso país gigantesco. Nas grandes cidades como São Paulo, como cidades de porte médio, que vão conseguir se estruturar antes para receber os postos de abastecimento elétrico, isso vai acontecer de uma forma muito mais rápida nos próximos 3 a 5 anos. Então vai ter primeiro uma infraestrutura local para a pessoa poder usar o carro dentro dessa cidade, depois nós vamos ter uma conexão entre pontos muito importantes, assim como já existe entre São Paulo, Rio de Janeiro e algumas outras regiões. Agora, nas regiões mais afastadas do Brasil, essa conversão de postos de gasolina e num segundo momento a chegada dos carregadores no varejo, que é o que a gente vê de forma muito comum nos Estados Unidos, isso certamente vai levar pelo menos 10 anos. Então no interior rico do Brasil isso tende a acontecer de forma rápida, nas capitais também, agora nas regiões mais afastadas ou regiões que demandam um trajeto mais longo entre grandes polos, assim como acontece em algumas regiões especialmente do centro-oeste, isso deve levar mais tempo.